Olá pessoas, boa noite. Eu sou aluna do curso Método Dinheiro Automático e eu comprei o curso com a intenção de ganhar dinheiro, de ter uma melhoria de vida. E nos três primeiros dias eu consegui é, lucrar, receber o dinheiro investido no curso. Eu, no meu primeiro mês eu tive uma renda de 3 mil reais e o meu computador ele trabalha sozinho, eu não tenho trabalho de nada. Vocês podem ver, ó. E se você quer mudar de vida assim como eu, é só você comprar um método. Olá, me chamo Anderson Araújo, sou o dono e criador deste curso, o Método de Automático Automático. Se você realmente quer mudar de vida, eu sugiro que você continue assistindo esse vídeo. O título desse vídeo não tem a intenção de enganar você ou fazer com que você compre esse curso sem ao menos ganhar nem um centavo de volta. Eu realmente quero ajudar você a ganhar dinheiro de forma automática no conforto da sua casa. No decorrer deste vídeo, eu vou mostrar para vocês meus computadores trabalhando de forma automática para mim. E logo em seguida, eu vou mostrar meus ganhos que eu obtive com este método. Eu ajudei várias pessoas e eu estou disposto a ajudar você também. Como vocês podem ver, aqui estão meus computadores trabalhando de forma automática para mim, enquanto eu estou gravando. Agora, como vocês podem ver, eu estou mostrando para vocês meus ganhos que eu obtive. Esse método me ajudou a mudar de vida e eu também consegui ajudar muitas pessoas. Se você tem algum receio ou dúvida de que isso funciona realmente ou não, logo abaixo aqui você vai encontrar alguns depoimentos de alunos que conseguiram concluir o curso e que mudaram de vida com esse método. Eu espero que você esteja realmente disposto a mudar de vida. Então, se você não quer perder mais tempo, Cadastre-se agora para se inscrever no nosso curso e receber ele completamente no seu e-mail e você dá início às suas aulas agora. Bom dia pessoal, eu sou aluno do curso Métodos do Dinheiro Automático é, eu comprei esse curso aqui para ver se realmente eu conseguia mudar de vida. E graças a Deus em poucos dias eu consegui recuperar o dinheiro que eu tinha investido. No final do mês eu consegui dois mil reais e eu não faço nada, exatamente o computador faz tudo por mim. Entendeu? E é isso aí, eu recomendo o curso para quem quer mudar de vida, ajuda bastante.